Olá pessoal, no vídeo de hoje quero lhe mostrar como conectar dia virtual com OBS e fazer live stream em qualquer plataforma. Não sai deste lado. Seja bem vindo de volta. Vamos ao tutorial. Antes de mais, a saída não é subscritor do meu canal. Por favor, subscreve. Carrega o no sino para não perder os próximos vídeos. Vou lhe mostrar como conectar DJ Virtual com o OBS e fazer livestream nas diferentes plataformas das redes sociais. Primeiramente vamos precisar ir buscar a chave no Facebook. Para isso vou minimizar a minha imagem. Ah, bom aqui, vou partilhar o meu cramp para poderem acompanhar passo a passo o que estou a fazer. Vou a Facebook, criar um Livestream, clico aqui no Livestream e a partir deste momento preciso apenas... A chave, posso tornar público o meu live, posso dar um título, posso pôr uma descrição aqui, mas tudo o que preciso neste momento para o tutorial é apenas a chave. Copio a chave aqui, volto ao OBS, e aqui no OBS vou ao setting, e aqui no setting vou ao stream, e aqui no stream, aqui, service, escolho stream service, pode ser YouTube ou outro, o que precisamos para este tutorial é o Facebook. Entretanto colo a chave aqui e apply and ok. Já tenho a conexão entre Facebook e OBS. Agora precisamos conectar dia virtual para OBS e depois disso fazer o stream. Vou pôr dia virtual a funcionar e vão a partir do momento que o conectar vão começar a ouvir a música. Já tenho dia virtual a tocar. Agora Aqui o que eu preciso é trazer o dia virtual para OBS. Como é que eu faço isso? Vou aqui no Windows Capture, double clique e no Windows aqui vou escolher o que é que eu quero. Eu quero dia virtual. É o que vou selecionar. E já aparece aqui na janela e faço OK. E neste momento não aparece aqui em cima porque a uh, Display Capture está à frente. Vou trazer Display capture atrás do Windows capture e já temos aqui o DJ virtual e conseguem ouvir a música se não posso puxar a música muito alto não vão conseguir ouvir a minha voz conseguem ver é, ouvir a, a música neste momento eu vou baixar um bocadinho só para poderem conseguir perceber é o que estou a dizer neste caso vou deixar a música só um bocadinho e conseguem ouvir a minha voz também a música do fundo. Entretanto, até aqui nós estamos ainda live. Vamos neste momento fazer ou iniciar o live stream. Tudo que tenho que fazer, já certificar que está tudo, tenho as minhas músicas preparadas, vou fazer a clicar aqui no Start Streaming. Carrego aqui, confirmo que sim e depois vou ao Facebook e confirmo, já estou aqui, conseguem ver nessa janela Já estou aqui, live, vou dizer ao Facebook que estou ready to go live Carrego ok, torno live stream E posso dizer ao pessoal, olá e Neste momento vou partilhar as minhas músicas convosco ou o que quiserem Neste caso voltamos ao OBS podem ter um equipamento ao lado a fazer monitorização por ser o telemóvel, ou o computador, ou tablet ou o que tiverem entretanto vou trazer novamente para cima a música ou seja, a DJ virtual meus caros, é assim que se faz a conexão para live stream no Facebook espero ter ajudado quem nunca tinha feito e se precisarem de mais esclarecimentos sobre como fazer isso Uh, Deixam o vosso comentário em baixo. Se gostarem também, deixem-me saber através do vosso like, partilha ou comentário. Subscreve e carrega no sino para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Emílio Tavares Lima, é tudo.